E aí, tudo bem? Alexandre Alguer aqui mais uma vez com você. E hoje para a gente falar um pouquinho sobre ações de Natal, tá certo? Então, ações para você executar no seu Natal. Muita gente está se perguntando, é, né, Ale, mas como que eu vou fazer ações no Natal? Como que eu vou executar essas ações? De onde que eu parto para fazer essas ações? Eu fiz uma live com o Márcio, vou até te convidar para que você assista ela. Ela tá no outro canal, mas o link vai estar tá aqui embaixo para você poder assistir. Mas é uma dúvida que muita gente tem. Como que eu faço ações agora para o Natal? E o que eu digo já, se você já vende, se você teve vendas na Black Friday, se você já faz venda há algum tempo, entenda dentro dos seus produtos quais itens são mais vendidos, entenda dentro dos, das suas ações feitas para onde que você mais vende, se são homem ou mulher que compram o seu produto e tudo isso você consegue ter acesso, tá? Pegue se você vende muito no Mercado Livre, Pegue e-mails no Mercado Pago, sim, lá no Mercado Pago agora está aparecendo, você consegue ir pegando os e-mails dos clientes, tá certo? A partir do dia 21 de outubro isso passou a ser desmascarado dentro do Mercado Pago, não sei se é definitivo, se é um bug, se eles não perceberam ainda, mas você está conseguindo pegar os e-mails por lá. Então, pegue as informações que você tem, vai dar um pouquinho de trabalho, mas trabalhado a trabalho, como diz o Alex, né? Então... Pegue um pouquinho dessas informações que você tem, que isso já te norteia para fazer umas ações. Isso vai mostrar para vocês quais os itens mais vendidos que vocês tiveram na Black Friday, onde você teve uma maior aceitação, qual região, qual canal que você deve focar essa ação. Então, a eu vende muito produto é, carregador de, de pilha para São Paulo e foi muita mulher que comprou. Então, você consegue ir tendo um público para poder fazer outras ações, tá? Eu indico uma landing page de ofertas de Natal, assim como a gente fez para Black Friday. Se você tiver a sua da Black, adequa ela para Natal, deixa ela com uma cara natalina ou pede para o desenvolvedor que fez isso para você deixar ela com uma cara natalina e sim tá, trabalhe de forma efetiva os anúncios via Facebook. Eu recomendo Facebook e Instagram pelo custo um pouquinho mais baixo comparado ao Google, né? Então você faz essas ações e você cria o seu momento natalino. Independente se você vai jogar para sua loja ou se você vai jogar para o seu marketplace, tá certo? Como eu falei em outras ações, como a gente falou da Black Friday, na escolha de canais, qual canal que eu tenho a melhor condição para o meu cliente dentro deste carregador? Ah, lei, mas eu tenho um frete muito bom é, dentro do, da minha loja para o norte e nordeste e na B2W eu tenho um frete muito bom para São Paulo, que é onde eu mais vendo. Então, se você vai fazer uma ação, são públicos totalmente diferentes, um público está em São Paulo, um público está no Nordeste, e na ação você consegue dizer, exiba esta oferta para o Norte e Nordeste, exiba esta oferta para São Paulo. Então, você pode ter duas lentes? Sim, você pode ter duas lentes. Se você identificar que você teve muita venda de um produto, de produtos determinados em um canal determinado para o Nordeste, e você teve muita venda de produtos determinados em um outro canal tá, para a região sul e sudeste, você pode ter. Você pode juntar isso numa mesma landing de ofertas? Sim. Se você quiser colocar isso e colocar melhor condição de entrega para o Nordeste, melhor condição de entrega para São Paulo, melhor, melhor preço mais frete para São Paulo, melhor preço mais frete para Nordeste, como você vai trabalhar isso é uma questão de testar e de medir. Tá? Quando a gente fala de ações são muitos testes, mas eu partiria do que você já tem. Ali ah, não tenho nada, então vai pegar relatório, tá? tem o um relatório da ClearSale que a gente mostrou sexta-feira, tem o um relatório aí da XP e vai identificar tá certo? Alguns comportamentos que você possa trazer para o seu negócio. Vai atrás do relatório da Neo Atlas, tem um outro vídeo que eu fiz sobre dados, vai na Nubmetrics buscar informações, buscar informações sobre produto, buscar informações sobre termos mais buscados lá na NubiMetrics. tá certo? Então vá atrás de informações que você consiga partir de alguma coisa para fazer a sua ação. Tá certo? Como eu falei, se você já tem alguma venda, por menores que elas sejam, você já começou a identificar quais são a sua curva A, quais são os seus produtos mais vendidos e onde eles são mais vendidos. Tá certo? Não dorme no ponto, não deixa de fazer a sua ação de Natal. Se a Black passou e não foi tão legal, aproveita e nós temos 10, 12, 13 dias ainda de ações para serem feitas e depois o nosso ano acabou, é planejar 2019, que aliás é o que a gente começa a fazer a partir da outra semana agora no nosso canal planejamento para 2019 mas não se esqueça que o ano ainda não acabou tá eu vou deixar aqui embaixo todas as ferramentas que eu citei então eu vou deixar o nubimetics aqui embaixo Vou deixar a indicação de um profissional, a Fábrica Web, para fazer a sua landing page de oferta, se você quiser procurar ele ainda, fazer ações, que é o Marcião da Fábrica Web, que esteve comigo na, na live da segunda-feira, tá certo? No Instagram. Vou deixar meu Instagram aqui embaixo também, espero que você goste, faça ações, me conta aí se você está fazendo ação, se você não está fazendo ação e me conta como que foi depois também que aliás eu gosto muito de saber como que foram as ações e como que se deram certo ou não as vendas, porque eu tenho os números da minha empresa, acabo não tendo a sua, então é legal você compartilhar isso comigo. Se você gostou do vídeo, não esquece de dar o seu like aqui, porque isso ajuda o YouTube a entender se você quer ser notificado ou não quando eu postar um novo vídeo. Se inscreve no canal para realmente receber a notificação e quando você se inscrever ativa o sininho da notificação para que você seja avisado sempre que saia um conteúdo de Natal.